Não, lógico. Você... Bom, bom dia a todos. Dia daqui, Sebrae, assinar, tá bom. Bom, é o seguinte, bom dia a todos. Obrigado a Biquim por ser parceira e abrigar esse pequeno evento. Esse não é um evento, vocês não se surpreendam com a quantidade de pessoas na sala, esse não é um evento de divulgação participação do tipo, quanto mais gente, mais importante. Esse é um evento de formulação. A ideia é uma série de eventos organizados pela Academia Brasileira de Ciências para entender especificamente os desafios para a inovação em alguns setores da indústria. A gente está começando com um evento sobre o setor químico, o acadêmico responsável pela organização e pela formação, formulação da agenda e da pauta é o nosso Fernando Galenbeck, professor Fernando Gallenbeck, é, da Unicamp. O evento é uma parceria entre ABC e Embrap, representada pelo presidente da Embrap, professor Jorge Guimarães, com a, a abertura sendo feita aqui pelo é, professor Osvaldo, da Unicamp, que é o vice-presidente regional da ABC para o estado de São Paulo. É, eu vou passar a palavra para o, o Oswaldo. A nossa missão aqui nessa sala é chegar no fim do dia e entender o que nós temos que fazer para melhorar a inovação, tanto em, em novos produtos ou em processo, mas otimizar principalmente o financiamento de P&D no setor químico de forma que a gente tenha mais impacto em inovação. É, seja essa inovação em novos produtos ou em processos mais... É, com maior produtividade. É, professor Oswaldo, por favor. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Né? Gostaria de saudar meu colega Jorge Guimarães, professor João, também saudar o doutor Figueiredo, presidente da Amiquim, é, outros colegas que vão chegar, como por acaso o professor Jairson, que deve estar a caminho, deve estar preso talvez em algum lugar, o professor Fernando Gallenbeck, que, como o João colocou, certo coordenou essa essa atividade, e trazer uma palavra da academia, como a academia está vendo esse processo e de que maneira certo é, pretendemos avançar. É, para a academia, reveste de grande significado a realização desse encontro, é, que contará com a participação de destacados membros da academia, e das empresas ligadas ao setor. Um aspecto já bastante interessante, que poderíamos já colocar desde isso, é que nós estamos realizando isso no locus privilegiado, ou seja, a casa da biquim que, sem a menor dúvida, encontra-se na vanguarda de importantes e consequentes ações ligadas ao desenvolvimento do setor químico brasileiro. Para além desses pontos, vale lembrar que o setor químico tem um faturamento superior a 100 bilhões de dólares por ano, participando com cerca de 10% do PIB industrial brasileiro. É, por si só, isso já coloca certo o setor químico é, numa situação privilegiada, no sentido de darmos início a essas atividades, é, já com um setor certo que tem um peso importante dentro da economia brasileira. A diretoria da Academia Brasileira de Ciências está muito atenta e proativa com as diferentes questões e preocupações nacionais e mundiais associadas com a necessidade do estabelecimento de ligações mais claras entre a ciência e a inovação e, por consequência, com os diferentes setores industriais. Em função disto, nesse novo momento, tomou a decisão, como o João já colocou, juntamente com a Embrapi, de organizar eventos com os vários protagonistas industriais brasileiros, tendo como objetivo promover uma maior interação entre academia e empresas, realizar diagnósticos e, sobretudo, trabalhar na construção de propostas e ações conjuntas capazes de aumentar a aproximação da academia com os diferentes setores industriais, perspe perspectivando a integração de competências e uma contribuição efetiva ao desenvolvimento nacional. Então, esse encontro que ora se inicia no setor químico é o ponto de partida desse ambicioso projeto, que tem como plano de fundo a percepção clara de que a inovação passa ou deriva de uma ciência de excelência e da presença de objetivos claramente identificados. A Academia Brasileira de Ciências também está debruçada num grande projeto denominado Projeto de Ciência para o Brasil, onde um dos capítulos refere-se a novas tecnologias para o século XXI, em que a relação entre a academia e o setor produtivo destaca-se de forma natural. A ciência, a tecnologia e a inovação são questões estratégicas, são consistentes objetivos nacionais permanentes e não pode ser consideradas de outra forma, especialmente para um país com as características do Brasil. Que características seriam essas? Grande população, grande área territorial, altíssima biodiversidade, recursos hídricos e minerais abundantes e não nos esqueçamos, um sistema universitário de pesquisa Bem como industrial, bem organizados. Por fim, gostaria de destacar que esta ação da Academia Brasileira de Ciência é movida pelo otimismo de que começaremos aqui vivenciar uma nova realidade, que esperamos gere em todos nós o sentimento, a certeza até, de que poderemos juntos alçar voos mais altos, alcançando patamares cada vez mais elevados. Bom, gostaria nessa oportunidade, nesse momento, dar uma boa vinda a todos os que aqui se encontram, um bom dia a todos e desejar que as discussões sejam bastante profícuas. Muito obrigado. Obrigado. É, o Oswaldo destacou a elaboração de um documento é, sobre a, a visão de, de um projeto de ciência para o Brasil. A Academia de Ciências e, em toda a eleição presidencial elabora um documento com a sua visão sobre o desenvolvimento científico. Esse próximo documento para a próxima eleição, esse documento vira uma referência, principalmente a quem assume a cadeia do Ministério de Ciência e Tecnologia. É o primeiro documento que lê é esse. É, esse próximo documento vai ter um capítulo intenso sobre inovação industrial, com vários setores. E esses capítulos são elaborados a partir dessas nossas reuniões. Quer dizer, a nossa mensagem vai ser direto ao próxima equipe é, de governo do Brasil. Professor Jorge. Bom, bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui conosco nessa manhã, para a gente discutir um dos pontos importantes na nossa agenda, que é da aproximação do setor acadêmico com o setor industrial. Escolhemos a química, para começar, acho que, como o Oswaldo já disse, certamente foi uma boa escolha. É, a química, todos vocês sabem, tem um forte componente acadêmico, Duas sociedades de pesquisa muito fortes, a SBQ e a ABQ, e a industrial, a ABQ. Então, acho que foi oportuno começarmos a partir. Além disso, nós, na Embrapi, percebemos que o setor químico está mal representado, seja pelo número de unidades que temos, o Carlos Eduardo depois vai falar da Embrapi, como estamos, em geral e também na química, e também pelo setor industrial, ou seja, é precisamos ter mais unidades para poder oferecer para as indústrias mais oportunidades de interação entre o setor capaz de fazer pesquisa aplicada do interesse da indústria e as indústrias. E, portanto, nós agradecemos muito na concordância do Figueiredo para a gente fazer essa reunião. Fernando galenbeck que fez a programação, certamente vai, vai nos propiciar boas discussões. E queria destacar que também estão aqui presentes as pessoas do, do, do Chemical Abstract Service, que nós convidamos, dado a importância, levanta aí para todo mundo saber, a importância que esse instrumento tem para toda a atividade de pesquisa básica e, sobretudo, aplicada na área de química. E, e com isso, nós agradecemos a presença de vocês e esperamos que tenhamos um dia bem produtivo. Né? Eu, vou afastar, eu vou ter que me afastar e assinar um acordo com o SEBRAE, atrair pequenas empresas e startups para sei, interagir com o setor industrial nas unidades da PIP. Mas eu volto em seguida, sobre a aqui no SEBRAE, são Paulo, estará presente com o ministro de o próprio E, portanto, eu vou ter que ir lá, mas eu volto em cima. Eu queria dizer, copiando um pouco o que o Oswaldo disse, que todas as nossas unidades, as selecionais, 34, todas, portanto, fazem pesquisa aplicada, fazem a inovação que se oferecidas para a interação com as empresas, todas elas estão de forte componente acadêmico. Isso é uma coisa muito interessante. A gente estudou isso para ver, aliás, quando as unidades candidatas estão em uma olhada nisso. Como é que esse pessoal é do ponto de vista científico e fazem pesquisa aplicada? Isso dá um conforto grande para as de saberem que eles estão lidando com unidades que têm um forte componente científico e, portanto, uma capacidade grande de fazer projetos aplicados. E, mais ainda, já tendo experiência de trabalhar com empresas. E, ficamos copiando outras agências e não é o nosso caso. Nosso... Nosso... Então, tá. obrigado. obrigado, Jorge. Vamos, obrigado, Bom, vamos começar, então. É, eu queria passar o bastão para o Fernando Galenbeck, que a partir de agora eu vou tomar conta da sessão. Fernando, se assume, tudo bem? Obrigado. Eu vou anotar. Bom dia a todos, eu cumprimentei vários, mas não todos ainda, e eu não vou fazer nenhuma fala agora, porque eu vou ter oportunidade de falar depois do almoço, e a primeira apresentação vai ser feita pelo Fernando Figueiredo, sobre status e perspectivas da indústria química brasileira. Eu peço, então Figueiredo, de tá que. Não vou fazer a apresentação, uma apresentação, porque fazer a apresentação para esse grupo aqui eu tenho até vergonha, né? Porque, na Mas... verdade, para quem não sabe, eu sou um mero advogado, né? então, de química que entendo muito pouco. Né? Mas Figueiredo, de... só é. isso aí. O mero você sempre fala que não é verdade, e eu tenho que fazer um grande agradecimento pela sua colaboração e principalmente receber essa reunião. Obrigado. Muito obrigado acho que os meus objetivos aqui na Biqui e falo isso sempre nosso pessoal é transformar a Biqui numa casa onde todos venham discutir professores, pesquisadores, sindicatos, ONGs. A gente quer transformar a Biqui realmente numa casa de ressonância onde os assuntos da indústria química sejam discutidos. Esse é o nosso objetivo. E, a... se existe uma ciência inovadora, essa ciência é a química. Né? E a gente precisa continuar investindo muito, especialmente no Brasil. Eu acho que no Brasil nós ainda não somos, não somos tão inovadores quanto a gente poderia na indústria química, mas eu tenho... É certeza de que a gente tem feito alguns passos decisivos para nessa direção. Né? É, um dos passos, eu acho que foi com a criação do sistema Senai de inovação. A gente conseguiu é, criar alguns institutos Senais de, direcionados à, à indústria química, é, onde não quiseram criar, né Paulo. Nós brigamos para criasse e criasse no setor nacional, na área nacional. Então recentemente o Instituto Senai de Inovação no Rio Grande do Sul de Polímeros foi reinaugurado, o de Biomassas está esse caminho. Então, eu acho que a gente começa a construir né, uma base para inovação, pesquisa na indústria química. Né? E o professor Jorge fez o um comentário, o setor químico está muito mal representado na Embrapi, e a gente precisa melhorar isso, porque é uma entidade que tem recursos vocês sabem melhor do que eu que para fazer pesquisa precisa de recursos, os resultados da, o gasto é garantido, o resultado da pesquisa nem sempre, então a gente precisa realmente aproveitar essas oportunidades para a gente poder aumentar o nível de pesquisa. Então, a gente tem uma comissão de tecnologia aqui na Bikin bastante ativa, temos sugestões concretas sobre como poderíamos melhorar o trabalho com a BICI e depois os colegas que pegam a comissão vão falar um pouco sobre isso. Né? Mas o nosso objetivo é que os senhores, professores, acadêmicos, pesquisadores, os senhores vejam a BICI como um lugar onde os senhores podem vir tratar do assunto e a gente se empenha para é, tratar de divulgar o assunto. Eu gostaria também de convidar, professor Oswaldo, nós vamos realizar um evento no dia 26 de junho, sobre precificação de carbono, vai ser o primeiro grande evento para a indústria, e eu gostaria de convidar a ABC para ser parceira da gente, porque eu acho que aí também é uma nova é, carreira de investimentos em economia de baixo carbono, e ter os cientistas junto com a gente seria muito importante, então eu vou entrar depois em contato consigo para a gente poder divulgar, para os seus membros, para a gente poder... Eu espero um bom evento aqui, eu vou estar fora à tarde, porque, infelizmente, a química tem pouco investimento em pesquisa ainda e muitos problemas. Né? Então, a gente tem um problema permanente com a, com a Anvisa. E hoje à tarde a gente vai ter um encontro com o presidente da Anvisa. Então, eu vou aproveitar para ir lá falar um pouco com ele sobre o nosso problema. Mas eu também volto mais tarde, tá? Então, favor. Início, você você. Você, você, agora, você, é, tá, frente, você, tá. você poderia falar né, um pouquinho para a gente sobre o trabalho né, que tem sido feito pela Bikini, e você particularmente, junto ao Congresso? Eu acho que é uma, é uma coisa muito importante, espero, nem todos têm conhecimento disso. Ah, nós, Aos quatro anos atrás, o um deputado do PT aqui em São Paulo nos procurou para criar uma frente parlamentar da Química. E aí, a gente veio com a vontade para falar a verdade, a gente nunca ia no Congresso, a gente falou, olha, deputado, o que se o senhor quiser, conteúdo, Miki, é o conteúdo, lá aqui e auxilia. né? O senhor tem o que quiser de conteúdo. E ele falou, não, mas precisa de dinheiro para contratar as mocinhas para pegar assinatura. É verdade, precisa pegar assinatura do deputado, eles contratam mocinhas, eu falei, deputado, não tem dinheiro nem para contratar as mocinhas, né? Mas ele criou, né? e depois essa frente parlamentar, junto com o atual secretário eh, Arnaldo Jardim, aqui do Sul de São Paulo, foi desse o regime especial de computação da indústria química, que tinha a oposição, nada menos, nada mais do que do PMDB. Então a gente conseguiu aprovar, e aí a gente percebeu que era o que funcionava. E, para a gente que tirar como foi reeleito, e aí a gente é, convidou para assumir a presidência da frente o deputado Paulo Pimenta do Rio Grande do Sul, né, do PT do Rio Grande do Sul também, e aí a gente começou uma rotina, ele falou, olha, nós precisamos ter, é, primeiro, cada deputado que participar da frente tem que ter uma função, né? eu mesmo participo de 10 frentes aqui que eu nunca vou lá, então a gente precisa dar função para esses é, deputados e para eles poderem dizer, eu falo pela química na área tal. E, segundo, a gente precisa organizar eventos para participação permanente do grupo. Então, a gente faz todo toda, todo mês, a gente faz um café da manhã no, no Congresso e a gente tem é, deputados que são responsáveis por alguma área. Por exemplo, é, na área de inovação, é o deputado Exalcico, com certeza, todos os senhores conhecem, muito ativo na área de tecnologia, é presidente da frente parlamentar, de Ciência e Tecnologia, e ele exerce a coordenação de Ciência e Tecnologia na frente parlamentar aqui. O atual prefeito, Nelson Marquesan, de Porto Alegre, era o coordenador de Biotecnologia Industrial. Ele mesmo disse que não entendia nada, ele passou uma noite com a gente para aprender um pouco sobre o assunto, mas ele era uma pessoa muito interessada, é uma pessoa muito interessada, Então mas se elegeu prefeito e deixou o Congresso. Veio o impeachment, que obviamente... É, atrapalhou bastante, mesmo assim nós temos um caso concreto, de um estudo de logística, que nós começamos ainda a fazer na época do ministro Antônio Carlos Rodrigues, que vocês nem lembram que ele foi ministro, foi um pouco tempo que ele foi ministro, né? mas ele iniciou o trabalho, no um grupo de trabalho, junto com o governo, e esse trabalho foi passando por impítima, mudança de ministro, tudo, é, no início desse ano a gente assinou o um convênio com a EPL como resultado desse trabalho, empresa de planejamento e logística do governo. É um trabalho que hoje está pronto, a gente identificou 62 é, metas de logística que a gente pode melhorar para o setor químico. Então, é uma coisa que está caminhando. Depois do impeachment, o próprio deputado Paulo Pimenta nos procurou e falou, olha, eu já não abro mais portas para você, pelo contrário, eu sou em trave, porque agora vou gritar contra o governo, vou falar contra o governo, vocês precisam escolher um novo presidente, tem que ser do governo. Então nós escolhemos um deputado que foi o prefeito de Santos, o deputado João Paulo Papa, tremendamente ativo, tremendamente ativo. Ele tem o mesmo defeito que a gente costuma dizer que ele tem o mesmo defeito que a gente, ele gosta de trabalhar, ele trabalha 20 horas por dia, né? E estava no congresso meio sem sem ter o que fazer. Ele se sentia perdido lá, então ele realmente pegou o tema a gente tem, tem visitado todos os ministros para falar de três coisas, principalmente, que hoje é, são críticas na química. O primeiro, o uso do gás como matéria-prima. Tivemos quinta-feira passada, novamente, com o ministro do Comércio. Daqui a duas semanas, vamos falar com o ministro de Minas e Energia novamente. O estudo de logística, tivemos com o ministério do ministro Moreira Franco, secretário-executivo do Pereira Franco, vamos fazer um evento conjunto com eles para o pessoal do governo para mostrar os resultados de logística, e a gente quer criar no governo o um grupo executivo da indústria química. Não tem muito velho aqui, mas aqueles um pouquinho mais velhos lembram que o Polo Petroquímico de Camarçaria o próprio Polo Petroquímico de Triunfo foram resultado daquele grupo executivo da indústria química que foi existindo no governo. ótimo, se mais setores quiserem criar, vocês deveriam é, tratar de apoiar, porque significa que vai ter mais investimento. E segundo, que não tem recursos humanos. E agora, na quinta-feira, professor Graberto, vou saber, a gente fez uma proposta para eles de que deveríamos contratar uma universidade de prestígio para usar os mestrados, os, os mestrandos e os doutorandos é, para apoiá-los aquilo que eles achassem que não tinham recursos humanos. Não sei se vai caminhar, mas é mais um caminho que a gente acha que a gente pode também trabalhar junto com a academia e tentar organizar um pouco isso. Porque, como resultado do Plano Brasil Maior, né, a indústria química tem um diagnóstico muito claro das suas necessidades, que foi um estudo de diversificação financiado pelo BNDES. Né? Então, o setor químico sabe o que precisa ser feito e a gente tem é, tentado levar isso muito no Congresso nós fizemos dois, dois cafés da manhã já esse ano. O primeiro, o café da manhã, o um tema que também diz respeito muito aos senhores cidades inteligentes, foi feito junto com é, a Frente Parlamentar de Cidades Inteligentes, que reúne mais de 300 prefeitos, e o segundo sobre é, química de renováveis, que é outro tema também é, e, é importantíssimo na área de pesquisa, né? e que foi feito junto com a Frente Parlamentar da Água, que é a frente parlamentar que, de fato, domina o Congresso, eles aprovam o que eles quiserem. Então, é, a gente faz, tem esse trabalho muito presente lá. O próximo café da manhã vai ser gás, matéria-prima, porque a gente agora quer colocar um pouco de pressão no início, mas é, é um trabalho que a gente tem. E a gente quer fazer com o deputado Izalci, logo, logo, já combinamos com ele, um evento junto com a frente parlamentar da é sobre inovação. Então, é mais uma oportunidade da gente tratar desse assunto. É bom? E para o foi convidado para estar abrindo nosso seminário de tecnologia e inovação, que vai agora em julho, A gente está aguardando a resposta para ele estar aceitando, vai estar seminário para gente. Eu não tenho nada contra contratar uma boa universidade, como por causa humanos, eu queria lembrar que talvez o CGE possa ajudar. Nesse tipo de, de, de trabalho também Claramente né? é. De fato é a missão O do, é. do CGE isso, né? é justamente essa é, Tem é, quadros é, para isso é. É. É. Bom, Isso talvez facilite Do ponto de vista dos recursos Então né? depois pessoal, você vai me dar uma aula aí sobre o CGE Para eu voltar lá para falar para o pessoal de baixo Ou ter outra oportunidade é, né? almoço, é, E é. também porque, mesmo porque Indicar uma universidade Para resolver um problema operacional hum. Pode ser uma maneira de se trabalhar em vez se ajudar. Pode ser uma ajuda, uma ajuda propositalmente desinteressada. Certo? Põe ele na universidade, deixa ele banhar um pouco lá. Porque é difícil colocar bolsista para trabalhar praticamente contratar. Eu acho que o CGE tem a estrutura é. certa para isso e dentro do ministério vai ser fácil é. Não, Tá bom. Obrigado. Tá tá Muito então, tô... Obrigado. Tá. Fábio então, é gerente de gestão de inovação do conhecimento da Braskem e ele está é, representando a comissão de tecnologia da Biquim. É, o que tinha sugerido como título era a pauta da comissão de tecnologia. É, não precisa se restringir a pauta, mas eu achei interessante uh, dar conhecimento sobre a, a pauta, porque ela dá uma visão acho bem objetiva do nível de organização que existe dentro da biquim para discussão, planejamento, reflexão sobre os, as questões do, do setor eu quero agradecer ao Rafael por ter se disposto a, a vir. Já está contado, então. Obrigado. Se eu puder então. a... só, só fazer uma, uma, uma introdução rápida, Rafael, já que o professor Sim. Galebeck falou dessa organização aqui da Bikin, é, eu não sei se a maioria aqui conhece, mas a gente aqui na Bikin trabalha por comissões. Se eu pudesse apresentar? Só para Desculpa, Fernando de Bal, eu sou ah, o gerente... eu sou o Fernando de Bal, eu sou, Bal, é eu sou eu gerente sou de, de inovação e a subjetividade aqui da Bikin. Aqui, só para... Deixar claro, eu sou o João Fernando, ele é o Fernando Tarenbeck, ele é o Fernando Tibau, ele é o Fernando Figueiredo. <risos> Tem vários Fernandes, é. Pela BC, quem está organizando é a Fernanda. É a Fernanda. É a <risos> é, só um parênteses rápido sobre como que funciona a casa e, e essa questão das comissões. Nós temos algo em torno de 30 comissões, entre comissões temáticas e setoriais. É, a comissão de tecnologia é uma comissão temática que já existe aí há mais de, de 30 anos, se, se, não, se não me engano. Acho que o pessoal é até mais antigo aí pode... Pode depois me corrigir. É, e todo é, todo ano a gente decide um plano de trabalho para a comissão que é aprovado pelo conselho diretor da ABQI. Então, é, a gente nos vem aqui se reunir, uma Figueiredo que adora até falar isso, a gente não vem aqui se reunir uma vez por mês para tomar cafezinho, bater papo, não. A gente vem aqui para trabalhar, para discutir, pensar e propor soluções em determinadas áreas do, do setor químico. Então, é, todo ano a, a, a, reunião, a, a comissão se reúne uma vez por mês e todo ano tem um plano de trabalho pré-estabelecido que é submetido ao Conselho Diretor da BPI, que são 30, é, 30 CEOs da, da, das empresas químicas, que aprova o que a gente vai trabalhar ao longo do ano. A gente ainda tem, no meio do ano, um acompanhamento do status para ver como está esse andamento. E depois, no final do ano, uma entrega de novo para o Conselho Diretor, é, dizendo o que, que a gente fez, o que, que não fez, o que, que foi positivo e o que, que saiu é, de, de positivo dessas discussões. É, eu passo então a palavra ao Rafael Navarro, que é o, é o vice-coordenador da comissão de tecnologia. Infelizmente, o coordenador, que é o Rafael Peliciotto da Equiroz, não pode estar hoje aqui com a gente, mas então a gente convidou o vice-coordenador que vai estar falando um pouco mais sobre o trabalho da comissão. Então, bom dia a todos. Obrigado pelas apresentações. Obrigado também, professor. Vocês vão ter que encarar o um vice hoje também. É, então vamos lá. Eu diferente. promover a integração entre universidades, empresas, centros de pesquisa, instituições de fomento e eh, formuladores de políticas tecnológicas e industriais. Ah, também a promoção da tecnologia como fator estratégico para a competitividade dos associados da Bikin. Ah, discutimos também problemas típicos da indústria, com a ideia de propor solução, soluções, né, principalmente se apresenta como gargalo para o desenvolvimento. E... Ah, Posicionamentos, no que diz respeito a políticas públicas, tecnologia e inovação. Uh, indo um pouco mais para quem participa, acho que tem um... um, um o Fernando Tivó comentou das outras comissões, essa é a única comissão que ela tem uh, convidados não associados, de maneira recorrente. Né? Todas as outras comissões elas estão restritas aos associados. Aqui a gente tem como participantes, então... Nós temos o no nosso meio de mais de 30 empresas associadas à Bikin. Aqui estão as que mais assiduamente participam. Então, Lequeiroz, Braskem, Basf, Solve, Oxiteno, Clarion 3M, Articola, Buckman, Nitroquímica, Croda, Huntsman, Chemire, Lances. E como, e como convidados recorrentes, BNDES, Embrapa, e Energia, a Escola de Química da UFRJ, o INPI, Instituto de Química da USP, o INT SBQ e Senai. Ah, como já foi comentado, Rafael Petiot é coordenadora. Sou o vice, e Fernando Tibau é coordenadora executiva. Qualquer momento me interrompam, por favor. Né? Bom, plano de trabalho, ah, monitorar e difundir fontes de fomento e mecanismos de incentivo à inovação. Isso a gente tem feito de maneira recorrente. Ah, temos também uma agenda com o INPI. Essa agenda, ela está mais concentrada para o segundo semestre a gente deve ter essa, a realização dessas duas palestras. Ah, temos dois itens aí que estão conectados com o Embrap, e aqui acho que vale vale mencionar que dos... provavelmente será falado números, etc., mas assim, dos mais de 300 milhões aí contratados, só 5% estão relacionados à indústria química. Então, quer dizer, aqui claramente tem uma oportunidade da gente é, é, é, se posicionar de maneira diferente, portanto temos aí a elaboração do um documento de posicionamento que deve também acontecer no segundo semestre e a promoção de uma integração das unidades relacionadas ao setor químico nós já fizemos indicações na inclusão de novas de novas unidades que tenham agenda que a que a indústria química reconhece que tem valor e tem potencial Uh, e também teremos a Embrapí no nosso, no nosso seminário. Eu vou falar um pouquinho mais do seminário mais para frente, mas a, a Embrapí vai estar em um dos módulos do seminário, em um dos painéis. Uh, e por fim. Ah, vamos é, lá. Esses documentos sobre melhorias para modelo, você poderia falar quais seriam as melhorias? É, é. Está é, é na verdade? A gente já faz a discussão da produção de tecnologia. É um dos pontos que chamou bastante... ...4 a 5%... Que... Estudos, pesquisa, algumas unidades que poderiam estar credenciadas à, à, à Embrapa, é, que poderiam estar atendendo o setor químico, que a gente inicialmente julgou que isso era uma falha, a gente não tinha muitas unidades lá que atendessem à demanda do setor químico, é, então a gente identificou áreas de atuação, porque a unidade Embrapa geralmente ela é focada em uma determinada área, e indicou alguns nomes que passaram pelo projeto de qualificação no final do ano passado. Então, essa foi já uma primeira ação da Comissão de Tecnologia. A segunda, a gente pode falar que foi um pouco mais ter ativos os dentro da Embrapa. Que hoje você tem alguns critérios de seleção dessas unidades credenciadas que dificultavam a entrada desses institutos senais. É, eu não sei em que o ponto está essa discussão. O Paulo, acho que pode não, já, ter até já, mais... Já está abrindo uma A chamada, gente já está abrindo. A gente né? Então, então um ótimo. A gente falar um pouco sobre isso. Está chamada para os institutos cenários. Né? é Já tá na na fase de duas semanas de atendimento semana dos consultores, para fazer não. a seleção das propostas que a gente identificava que ah, a gente foi criado todo um, como o figueiredo falou na abertura um novo ecossistema né, de inovação para a criação desse centro de, de do, do, do, do, do, do Senai, e, e eles encontravam, pelo fato ainda de ele estar no começo tudo, encontrava alguns obstáculos em cima dos requisitos mínimos lá para entrar na comunidade credenciária. Então, essa flexibilização era um dos, dos, dos leis de discussão que a gente tinha na Comissão de Tecnologia. Eu acho, então, que já caminhou e está tá, tá, tá, tá, tá em breve aí a gente está conseguindo ter esse cenário. — Mas é um é modelo em relação a, aos critérios mínimos de, de elegibilidade, é, especificamente é. ao track record de uma unidade que tem histórico de já trabalhar com a indústria. Exato. E, portanto, vai funcionar. Exato. Até porque. É... Os não têm história ainda, que são novos. Exato. E um, um, um outro ponto também importante era que o, é, o, o modelo que a, a Embrapa trouxe é, foi um modelo para criar agilidade no processo de contratação. Acho que isso eles conseguiram alcançar esse ponto. Hoje você tem, média, é de 3 a 6 meses, você consegue é, não, assinatura. então é é é Então. É dias. <risos> então, é dias. Um dia é, de eu fico falando imprometido porque eu sou do conselho da Embrapa e eu fui o primeiro presidente. Eu fui escrever as regras fui eu. Quando eu falo que as regras estão boas, já fico queimado. Aqui. Então esse era uma, uma, é, é um ponto positivo que a gente enxerga, realmente essa flexibilidade em termos de contratação de projetos foi fundamental. Mas o que a gente identificou também é que hoje com essas unidades credenciadas, você passando a verla para as unidades credenciadas, elas tendo que prospectar, elas saíram um pouco da zona de conforto dela e do, do, do conhecimento que elas tinham. Hoje, um Instituto de Pesquisa, ou então um laboratório, eles estavam lá, eles esperavam a empresa bater na porta para poder já chegar com o projeto, ok, vamos lá, a gente desenha, sente e a gente faz o, o, o projeto. Hoje, com essa inversão, você deu uma obrigação para eles que realmente não é que eles não tenham capacidade de fazer, mas é que eles saíram um pouco daquela área de atuação deles. Eles tiveram que aprender a ter toda essa questão comercial, essa prospecção, para estar trazendo projeto. A gente vê já é, cenário, coisas positivos porque se você pega ali, eu estava até com paro da do relatório de 2016, projetos contratados em 2014, foi quase nada. 2015 já deu um salto, 2016 deu um salto maior ainda. Mas a gente ainda precisa alocar corretamente o dinheiro para saber como que essas unidades vão conseguir, ou então estar tá dando essa educação comercial para eles, para conseguir atrair esses projetos. Então, é, a gente tem algumas discussões que em breve provavelmente então, a gente está colocando um documento deixa de funcionamento. Eu um pouco o que o Fernando está colocando. Eu não sou mais, eu sou.. Você não é mais brasileiro. <risos> eu sou mais brasileiro, eu sou hoje cenário, tá? Mas, o cenário. Mas o vindo das discussões anteriores dentro né, é dar uma oportunidade também para que as empresas selecionem com quem elas querem contratar. Né, e talvez flexibilizar alguma forma. É, Assim, é, a regra, né, que, de uma certa forma está bem colocada, mas que eventualmente talvez seja não, aquela empresa quer trabalhar com alguém, como ela vai colocar o dinheiro dela também no esquema, ela possa selecionar também quem, com quem vai trabalhar. Nós, acho... então, é, esse é um ponto que a gente, mas eu acho que isso aí, é assim, aí eu estou indo do outro lado, mas isso, né? mas isso é livre já, a empresa pode escolher com quem ela trabalhar, desde, desde, que, desde que seja, que seja sistema imbrado. O fato é o seguinte. O sistema Embrap é uma maneira da gente... É, esse é, é importante interromper essa apresentação um pouquinho, porque isso é uma parte central no nosso, na nossa pauta, porque a gente entende que aproximação academia e empresa tem um ente, hoje, público, que é, serve para fazer isso. A maneira que a gente encontrou de desfazer a burocracia para o dinheiro Embrap foi fazer um contrato de gestão com o governo federal e transformar, via contrato, dinheiro público em dinheiro privado e a Embrapia é privada. Vocês imaginam o um desconforto do lado de lá que isso causa nos órgãos de controle e no governo, e, na, e, nos, e nos, nos políticos, principalmente. Perderam a autonomia de decidir sobre recursos, a gente vai decidir. Para você conseguir emplacar isso, você tem que estabelecer critérios que fazem parte do contrato de gestão, que são negociados entre o Ministério e a diretoria da Embrapa e o Conselho da Embrapa. Então, esse é um jogo de luta livre, Wrestling, sabe aquela que se morde o pé, o cara vira a mão? É um, é um jogo complicado de você executar. Você fala assim, a Embrapa vai poder financiar qualquer instituição no Brasil? a gente vira uma agência de financiamento e tem a Finep. Aí os órgãos de controle falam, não, você já tem. Você está falando, você está criando um sistema que tem gestão otimizada, que tem capacidade de entender o problema comercial, e tem metas de prospecção, que fazem parte do nosso contrato de gestão Embrapa e governo. Então existe um sistema, você fala assim, ó, Muda isso para ser do jeito que é ótimo para mim. Aí você acaba com o sistema em teve o um tribunal de contas e assim, isso não pode, já tinha dado um parecer, então já tem pareceres que dizem que não pode existir um órgão que duplica a função da FINEP, por exemplo. É, e a gente fala, não, nós somos diferentes, porque a gente seleciona unidades que tem o um sistema de gestão otimizado, tem track records e tem, e tem toda essa história por trás que justifica isso. Se a gente quebrar isso, a gente desmorona o sistema em Então, você tomar muito cuidado a entender o, o, os problemas relacionados à criação do modelo. Se destravar esse dinheiro e fazer um contrato acontecer em 20 dias, não é 3 a 6 meses. Isso é, isso é, se o FINEP conseguisse 3 a 6 meses, estava bom. A Embrapa está fazendo em 20 dias. Por quê? Porque a decisão sobre o contrato é da unidade Embrapa, não é de um sistema de avaliação de projetos. Não tem avaliação de projetos. A gente avalia a unidade e diz você tem autonomia para decidir os seus essa é uma grande novidade do sistema. E a gente deposita o dinheiro antecipado, então o cara não espera desembolso também. O dinheiro está na conta dele, a decisão está na mão dele. Tem que ser rápido, porque a gente entendeu que essa é a primeira grandeza de, da capacidade de inovar. Então, eu acho que a, a, o avanço de colocar os ISIS, que cria um risco para a Embraer, porque se ele, a gente tem dois ISIS na Embraer: a gente tem o Senai Simatec, que vai muito bem, é a melhor unidade de Embraer, disparado, e a gente tem o Senai Polímeros que passou um tempo na linha de corte porque não fazia contrato nenhum. Ele não tinha track record. E a gente colocou ele como unidade Embrapa. Eu participei desse processo de seleção. É, porque, por conta de uma competência muito bem instalada e de uma história boa que eles tinham. Eles tinham algum track record, mas não como isso. A gente vai colocar gente no sistema que se não responder bem, eles não, corre... eles não entregam os indicadores para a Embrapa e a Embrapa não entrega para o governo. E o contrato de gestão vai ser mal avaliado. É uma ligação direta entre unidades fazendo bem para a Embrapa entregar o resultado para o governo, para ser bem avaliado e prorrogar o contrato de gestão. Então, a gente tem que ter uma segurança de que eles vão ser, funcionar direitinho sendo novos. E tudo que é novo, a gente não sabe como vai funcionar. Então, esse risco a Embrapa está assumindo e o, e, e o processo está na, na mão agora do o, o, A é anterior até a própria Senado, não estou falando para o meu amigo, não tem interesse nada aí, é um pouco anterior. De é, certa forma, as empresas, de alguma maneira, terem peso, ou terem alguma maneira de indicar os institutos em que vocês poderiam certificar ou buscar. Ah, isso é uma boa ideia. É isso que é... Isso é uma boa que é... ideia. Até é. é é, de é. a... A, a uma certa forma, o próprio... É um... próprio, o próprio a vizinha, no passado, já, já não era mais a vizinha, né? procurou identificar isso tudo. Né? E aí, sim, de uma forma, as empresas, até, talvez, participarem mais. Né? Elas já participam porque tem várias pessoas de empresas que vocês usam para fazer as avaliações, né? mas, talvez, de uma forma até mais oficial. Um, um não, eu acho que isso é totalmente uma, possível, uma, uma, é, desde tipo que, de que eles sejam avaliados por um comitê de avaliação. Agora, muito a regra do track record valor mínimo histórico, está no contrato de gestão. E o que nós estamos fazendo para poder, ou o que a Embrapa está fazendo para poder incluir os ISIS, é considerar aqueles projetos internos que o Senai fez e o investimento dos ISIS como contrapartida da indústria, para ficar dentro da regra. Agora, quem estabeleceu essa regra foi o Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi o menor do que o a gente Então, é uma, é uma briga um pouco maior do que a Embrapa. Nós. Só um só comentário, Pode até falar um pouco mais disso aí, é Carlos Eduardo Pereira, o diretor de operações de BRAP agora uh, atualmente, mostrar um pouco esses dados. Eu acho que a, as empresas têm, e, na verdade, aquela indicação que diz, na verdade, é uma orientação, mas o fato o track record nada mais é do que demonstrar recursos aportados de empresas. maior indicação que isso para mim não tem. É Você demonstrar tem que interessa, que, que eu tenho. Faz um empresa, contrato com a empresa e depois não desaparece. E hoje, assim, ó, na última chamada que foi aberto, a gente tem 82 candidatos tem duas candidatas para se relacionar, sim. Então, tem um número que pode ser, e a gente também identifica a parte de química, como eu comecei a lembrar depois, o, o, o João dos ele saiu para mim, não lembro, <risos> aí ele volta ele está com o meu conselho agora. Aí, eu, eu, na verdade, quando a gente assumiu, assim, uma das coisas, olhar a química como a FAPMAR da química era o Fábio. Mas a gente vai ver depois se agora temos uma unidade nova que é química. Tá? Fico contente de ver na, no, na Comissão de Tecnologia duas é, a unidades é nossas, o INT e o Embrapa de Energia. Mas, justamente dentro daquela ótica que o João Fernando colocou, como diretor de operações, eu acompanho operações. Nenhuma das duas está conseguindo contratar projeto suficiente. E aí fica uma dúvida, du... eu acho que esse é um dos motivos do seminários que você tá. Primeiro, a crítica é que não tem as unidades do duas que estão no concierto. O Embrapa da Energia está na. Risco que está passando um ano sem conseguir controlar um projeto. Um projeto. E o, e o INT ficou no risco muito tempo. O problema é o seguinte: quando a gente assina um contrato de, com a unidade Embraco, de adesão ao sistema Embraco, eles fazem uma promessa de, de um conjunto de atividades com a indústria. A gente transfere essa promessa para o contrato de gestão e promete isso para o governo. E tem um comitê do Ministério da Ciência e Tecnologia que avalia o nosso desempenho. Então, se tem uma unidade de Embrap que fazer, promete fazer 10 contratos e não faz nenhum, quem tem o ônus da má avaliação é embrapa. Então Então, é, é, é lindo isso. Eu acho lindo isso porque é isso, essa era a ideia. Era a ideia de você gestor, se você está no CNPq e o professor não entrega o projeto, não acontece nada com o CNPq. Ninguém avalia o desempenho do CNPq. Ele tem um orçamento anual e PT. O nosso não, o nosso vira privado. O nosso dinheiro pode ser usado com grande flexibilidade. Então, a gente tem que avaliar o desempenho. Então, ele prometeu, o INT, por exemplo, já na fase piloto da Embrapa, ele prometeu três vezes o que é contratado. Fez um terço. Aí entrou na fase definitiva. Prometeu grande, a gente falou para eles, oh, não promete grande, vocês já não cumpriram uma vez. Não, a gente vai cumprir, a gente vai cumprir. E não estão cumprindo. Eu sou do conselho do INT também. Falei, ó, oh, vocês vão perder a chance de Embrapa. Imagina, já tem pouca química na Embrapa. Não, não e as indústrias não estão contratando com as unidades. E as unidades estão indo mal Nós vamos colocar mais unidades para resolver o problema? É então, essa reunião na BQI para a gente é essencial. Gente é entender se é é o seguinte. A Salles, a que fala você fala se assim, vai... ah, então vocês escolheram errado, porque a é, unidade é. boa não era essa. Era uma outra pequenininha que não tem história, mas é aquela que eu quero contratar. É, a gente precisa entender como é que a gente resolve isso, mas não é trivial. Tá? Hum. Mas eu, eu fiz essa interrupção e me desculpe, porque eu acho que isso é um dos pontos essenciais mas, da nossa, do nosso trabalho. Eu acho que isso importa, é importante. trabalho eu acho que existe demanda na né, indústria química né? eu acredito que é por é isso que eu preciso mas eu acho que precisa ser um pouquinho mais focado e um pouquinho melhor definido isso é né? o que pode começar a gente vai ter oportunidade ao longo do dia então, eu, eu sem correr o risco correr o risco de ser efetivo eu quero enfatizar a sua última frase né? e o que falou Paulo Coutinho um agora ou seja, ele, ele... existe um problema, certo? Nós entendemos a importância, todos entendem a importância de se preservar a e conseguir que ela sobreviva num sistema que é hostil, basicamente, mas uh, existe o um problema e nós vamos ter que ser criativos para conseguir é. achar saída para esse problema. É. Obviamente há coisas que não vão ser resolvidas no âmbito da Embraque. Eu acho que seria muito bom se essa reunião também fosse aproveitada para identificar coisas que definitivamente não vão ser resolvidas aí, porque isso tem que ter outros encaminhamentos. Claro. E nós temos que cuidar disso também. Né? Fernando, como eu sou mais pragmático, né? é, é a vontade de ser de empresa, não, não pensa muito é, na ciência, mas muito mais na prática, é, seria bom sentar com o Embrapa esclarecer quais são os... os Institutos dedicados à química que estão na linha de corte e ver como a gente pode ajudar a esse gente, pessoal a, a fazer contrato. A gente já faz um trabalho é? muito forte até com o próprio Senai de Polímeros. É assim. A gente fez é uma. Diversos, a gente fez eventos aqui em São Paulo, Sim. a gente teve outros eventos até no Rio Grande do Sul mesmo. Eles reagiram. É, reagiram. É. Saíram dali de corte, né? Ótimo, Sim. excelente, boa notícia é. A gente trabalha, é... mas acho que é fundamental a gente sentar mesmo com a Embrap e ver como que a gente pode estar auxiliando. É... Tipo conversando com a Ana, que era a equipe do Gordon, é... a gente vai ter lá uma palestra da Embrap no nosso seminário, para estar falando sobre, a... principalmente, as unidades ligadas ao setor químico. É... Eu dei até uma liberdade para a Embrap para estar, não sei se uma palestra institucional, vai convidar uma das unidades, não sei. Então, isso aí ficaria a cargo de vocês estar escolhendo qual é a melhor maneira de estar preenchendo o tempo lá, que a gente vai estar num ambiente, que é um, um, um evento focado no setor privado, mas que é dentro ainda de um evento muito maior, que é voltado para a academia. Então, ali você vai ter uma integração muito boa, academia empresa, e empresa, que está discutindo isso, tá ouvindo um pouco na Embrapa, acho que é fundamental. Mas é, eu concordo com o Figueiredo, acho que a gente tem que sentar, ver como que a gente pode colaborar, vocês vindo, de repente, uma reunião da Comissão de Tecnologia, a gente marca aí para a gente estar discutindo, pensando... Bom, gente, digo, é... Um convívio para empresas... Exato. Aí, como a gente já fez até para os próprios ISIS. É, a gente teve uma manhã aqui que a gente fez função 5 vocês 6, para setor químico, onde teve uma apresentação geral do cenário do, do, do Departamento Nacional. Depois, cada ISIS falou um pouco mais sobre os seus é. trabalhos. A gente pode estar fazendo em conjunto com a Embrapa, trazendo as unidades ah, é do excelente. setor químico. Então, ah, a gente, a gente é... quer saber também se a unidade INP... Não está funcionando porque ela é muito burocrática. Se for isso, aí a gente baixa o machado dentro. Agora, se é porque o, o, o, o escopo que eles escolheram não tem demanda, né, eles trabalham muito. A unidade é sobre processos químicos e industriais. O foco deles é isso. Então, eles trabalham com catálise, eles trabalham com vários processos. Será que não tem? Eles escolheram uma área que não tem interesse? Né? Tem uma... eu, eu, como eu transitei já muito entre academia e empresa, eu foi o que eu coloquei aqui no início. Eu acho que eles né, tem uma dificuldade muito grande, não só em NT, mas é em ter essa, essa veia comercial. É, essa parte de prospecção, de estar tá correndo atrás de projeto. Hoje a gente tem um exemplo claro: Paulo Coutinho saindo da empresa, indo para o o sucesso que ele teve em um ano, um ano e meio é uma coisa assim, mas porque ele tem o um mindset, ele tem esse lado comercial, ele tem essa, essa coisa de prospecção. É e eu acho que essa parte de instituto de pesquisa, eles não fortes nisso. E não, porque nunca precisaram ser. Não é que eles não possam se transformar ou não, não melhorar nisso. É né? Exato. Eles nunca precisavam porque era a empresa que mas batia lá. ponto. Do... Assim, falando exatamente da manilhada desse ponto. Nós fizemos umas unidades nos últimos especificamente... Discussão sobre esse tempo das vendas que melhores contratam. Como eles vendedores, como é um de prático, de e outro do que traz? De outros pontos que eles podem fazer, a gente já falou, a coisa que eu lembrar que eles podem contratar o Paulo Coutinho, o CRT, lá na unidade ET, para fazer prospecção. Ou seja, o cara até vê isso, que é uma certa que ele está apresentando para eles. Pode também, não precisa ser o professor sair, porque isso às vezes é o que Mas, sem dúvida, tirar da zona de conforto essa que é. você a que todo mundo vem até ali, acho que tá. isso é mais um ponto positivo. Mas então, a a é uma experiência de inteligência que seja capaz de levar para a empresa projetos que a empresa enxerga como projeto interessante, Entendeu? Quer dizer, ela simplesmente fazer uma apresentação simples do né, que ela faz, a empresa não consegue enxergar ali né, o que ela efetivamente tem. Então é, é a inteligência, até na forma de apresentar a empresa. Né? Tá e, assim, Mas vamos, eu acho que é. nós podemos deixar essas é, especificidades tá mais para frente. A voltar voltar. Voltar. Só não, interrompendo mais uma vez, Rafael, né, nós temos uma, uma parceria de conteúdo com a Química e Derivadas, é uma, uma revista que se cura no meio químico, mais indústrias. Os senhores com certeza não conhecem, ela não é voltada, é voltada para o pessoal que trabalha em indústria e nessa geração de conteúdo a gente faz um artigo cada edição e exatamente por coincidência, esse ano foi esse mês foi empresa de todos os postos tem mais opções de financiamento para promover a inovação é porque a gente quer realmente é, levar esse tema para o meio industrial de que os mecanismos existem e as empresas têm que aproveitar isso e hoje dinheiro existe hoje Se dinheiro for contar as filhas da embraer eu fico feliz com isso porque tudo que vocês estão reclamando é possível de fazer um projeto FINEP. Só que agora ninguém mais quer fazer o um projeto FINEP, ninguém quer fazer em VRAP. O dinheiro está na mão e sai 20 dias. Então, agora, é bom, é bom. agora o resto do sistema está incomodado, isso é bom. Na né? é verdade, é um tipo de insisto Professor é João Fernando, eu costumo dizer que se me pedirem para falar mal da presidente de umas quatro horas, eu falo quatro horas tranquilamente. É. Exceto no assunto. Inovação. Ciência é e tecnologia. Porque nós, da Química, nós não podemos reclamar do governo Dilma nessa parte de ciência se tecnológica, sinceramente. Nós tivemos apoio na ocasião. Se as coisas não saíram, deu de parte depende da química, Mas Fernando, o Rafael, Rafael. gente vamos... atrapalhou muito. <risos> Bom, uh, apoio ao sétimo encontro da Escola Brasileira de Química Verde vai acontecer no INT, é, hum, no né? segundo semestre. Isso. Uh, eu vou falar um pouquinho mais, mas está dentro também do plano de trabalho, o apoio à organização 46º do 46º IUPAC e o seminário da de Tecnologia, que vai acontecer dentro da IUPAC. A realização também de workshops ligados à questão de óleo e gás. E nós tivemos, em uma, em uma reunião da comissão, recebemos o professor Júlio Meneghini, que é o diretor científico de um CPI de FAPESP Shell, que chama RCGI, certo? Foi muito boa a discussão, né? quer dizer, assim, até olhar o modelo de governança, como eles estão operando, os resultados, sem dúvida nenhuma, foi, foi muito produtiva essa, essa reunião para nós. Uh, o acompanhamento da execução do acordo, existe um acordo de cooperação entre a Bikini e o Senai, nacional, uh, então aqui passa pela divulgação dos ISIS, uh, uh, esse evento que o Fernando futebol comentou está dentro desse, desse escopo também de cooperação, a divulgação do edital, por exemplo, cenário de Inovação, e de uma iniciativa ligada ao roadmap tecnológico também, que vai ser um roadmap tecnológico público, certo? Por último, identificação de cases para a indústria 4.0, essa é uma agenda que a gente também começa a partir do nosso seminário, a gente vai ter um painel voltado para a indústria 4.0. Bom, aqui um pouco do, do aproveitar a oportunidade de falar... Do... Desculpa, sobre isso, a indústria 4.0, no setor químico, como é que é essa discussão? É, eu sempre entendi o seguinte, as indústrias de processo contínuo já têm sistemas de informação, sensores, monitoramento, há muito tempo, porque o processo é distribuído, você não consegue é, ficar andando pela planta medindo coisas, você tem uma central de controle e tal. É, a indústria de manufatura que não tinha, então, a manufatura 4.0, que nasceu com o objetivo de colocar mais inteligência, integração e digitalização na indústria de manufatura, ela nasceu como o berço, berço a indústria de processo discreto de manufatura. Mas hoje tem muita gente falando de 4.0 na química, big data, etc. Como é que está isso? Isso é, é um assunto quente na química? Mas, se é quente, eu não sei. Isso é se tem embrionário. <risos> não, no Brasil, a gente realmente não tem... É... Muitos cases e muita informação sobre a, a indústria 4.0 no setor químico. Mas isso até o termo Indústria 4.0 surge na Alemanha. Né? A gente tem, de um lado, que fala sobre manufatura avançada, que é mais o um lado americano, e a Europa, a Alemanha, falando um pouco mais de Indústria 4.0, a quarta revolução industrial. A gente tem algumas empresas é, da área química alemãs que tem essa questão, tem departamentos de digitalização ou de indústria 4.0 já instalados com trabalhos em conjunto, com consultorias, para ver como que eles podem estar é, integrando esse conceito de indústria 4.0 dentro do setor químico. Uma coisa que se fala muito é a intensificação de processo, né, que você pode estar aí é, gerando, produzindo mais em menos tempo. Produtividade. É, produtividade. Mas também você tem toda a questão de conectividade ao longo da supply chain. É, você está em comunicação direta com seu cliente ou com o seu fornecedor e através de ferramentas aí de, de, de, de digitalização, de, de comunicação mesmo, é, a internet das coisas, é diversas outras é, soluções para estar tá conectando você com seu cliente ou então com seu com seu fornecedor e agilizando aí o seu processo de, de produção, de entrega, de contratação, tudo isso. A gente vai ter no seminário, que aí depois a gente vai falar um pouco mais para frente, é um painel exclusivo é, sobre indústria 4.0 setor químico, que a gente vai estar tá trazendo uma pessoa da Baixo, a baixa nível internacional ela tem já um, um uhum. departamento, uma pessoa responsável global de indústria 4.0. Uhum. Não vai ser ele que vai estar aqui falando, mas vai ser um vice-presidente técnico da América do Sul, que é o Vilmes, que faz parte da Comissão de Tecnologia também. A gente vai ter a Ecolab, que vai estar falando um pouco mais. Eles estão investindo numa planta industrial no Brasil, que eles chamam Moldes 4.0, Indústria 4.0. É um investimento da ordem de uma grandeza de milhões de reais, é, uhum. onde eles têm né, um projeto conjunto com a Microsoft. E eles vão estar, estão é, criando, estão construindo essa planta aí, indústria 4.0 no Brasil, que deve ficar pronta nos próximos anos. Então vai ter um case que eles vão estar contando. E a gente vai ter um fornecedor de, de serviço, que é a IBM, que vai estar falando um pouco mais, e um representante da academia, da Dechema, que é um pesquisador, que vai estar falando, né? a Dechema é, é alemã, é uhum. o... Não dá para falar que é a biquinha alemã, porque eles ainda tem uma, uma parte, um braço de consultoria, tem um instituto de, de, de pesquisa, ele vai estar falando mais a parte acadêmica, de pesquisa da indústria 4.0, voltado para o setor clínico. Mas, só resumindo, realmente, no Brasil, indústria 4.0, a gente está caminhando. Mas a gente achou super interessante na Comissão de Tecnologia, quando uma empresa trouxe a discussão para lá, para a gente estar tá começando a falar e ver como que a gente pode estar tá, é, adaptando toda essa nova tecnologia, ou essas novas soluções para o setor químico. Então, Acho que, Fernando, tenho, assim, você tem razão, acho que a gente vem de uma indústria que já monitora, mapeia, etc. Acho que o desafio está em como fazer o melhor uso de tudo isso. Porque a gente já parte com uma, com uma quantidade gigantesca de dados, a questão é como, a gente como é que a gente faz melhor uso desses dados. Também, né? Por favor, por exemplo, o primeiro comentário, não sendo membro da Bequim, uma coisa que me surpreende é a nas reuniões anuais da McKin, os conferencistas uh, frequentemente falam de coisas que não é óbvio que sejam importantes, mas que realmente mostram o caminho para o futuro. E na última conferência, na última reunião anual, um conferencista da da base, da a foi o global, não é feira, o foi global o da, da, da base, ele uma boa parte, ele enfatizou muito que ele chama principalmente de digitalização, digitalização. da indústria, uh, baseado em parte nos resultados surpreendentes, acho que é a expressão que ele usou, que ele já vem uh, conseguindo. Então, e olha, base tem uma posição muito destacada. Quando é, então a gente fala de luz para contar, não, não é só automação de processo. Né? Muito, muito mais do que a automação a Automação Sim. realmente. A gente já tem anos aí que a indústria química é um processo é completamente automatizado. É automação, análise, produtividade, supply chain, é Exato, exato. Então, e é como o Rafael falou, é, a partir desses dados gerados, tudo isso, o que a gente faz com isso? Certo. O que, que a gente pode, como que a gente pode utilizar para o benefício da, da, da organização. Tá bom. Ótimo. Vai. Bom, e o pacto? É, não sei se todos estão familiarizados, mas a ideia aqui é aproveitar a oportunidade de falar da IUPAC. A IUPAC é o maior evento de química do mundo, é um evento mais voltado para a academia, é um evento que mobiliza muita gente, a expectativa é de mais de 3 mil pessoas, é a primeira vez que ocorre na América do Sul. É, também a expectativa é da presença de quatro prêmios Nobel, acho que vão ser lançado, lançados quatro novos elementos da tabela periódica. É, na verdade, a nova tabela periódica. É, é a nova quatro, tabela com quatro, quatro foram, novos é, elementos. Já foram anunciados Com os quatro. O evento, já, já é isso aí. É, vai ser entre 9 e 14 de julho de 2017, no WTC. E o evento da biquinho o seminário Bikin de Tecnologia, vai acontecer também dentro do, do evento da IUPAC. Aí o público-alvo é a indústria, ah, é uma parceria entre a biquinha e a SBQ. A expectativa de público é um público, obviamente, mais voltado para a indústria, entre 80 a 100 pessoas. Vão ser quatro palestras sobre temas que eu vou mostrar aqui adiante. Só e os fazer, objetivos... Só faz. se puder fazer um parênteses rapidinho, Rafael. É, na verdade, foi. isso foi uma iniciativa da, que partiu da SBQ, a Sociedade Brasileira de Química, que eles fazem parte da nossa Comissão de Tecnologia. E no final do ano passado, foi o professor Catalani, que na época era o representante da Fernanda Galimbeck, e o professor Torres, os dois do Instituto de Química aqui da USP, eles me procuraram falando, tipo, a ah, ano que vem a gente vai ter a, a impacto aqui no, no Brasil, vai ser a primeira vez que a gente vai estar realizando aqui, e a gente queria fazer algo diferente. É, a gente sabe que o público-alvo do evento é a academia, é pesquisador, mas a gente, como está aqui na Biquinha, a gente é, considera que para você ter um bom ambiente de inovação, a gente tem que integrar os atores. Então, era o um ano da gente realizar o seminário, que a gente realizou esse ano, não. Eles falaram, ah, por que vocês não colocam então, o seminário de vocês lá dentro da Ipac? A gente vai estar é, botando esse pessoal aí junto é, para discutir, <risos> para conversar, trocar ideias. ver a gente de dessa reunião aqui, né? Exato. Então, é, a gente fez uma apresentação. Eu levei Figueiredo, o Figueiredo, Figueiredo achou a oportunidade excelente. A gente levou para o nosso conselho diretor. Eles aprovaram. Então, surgiu aí o nosso seminário dentro da EUPAC, ele vai ser uma das trancas, um suporte especial do EUPAC, que vai estar ocorrendo em dois dias, que é dia 12 e dia 13. Bom, e aí por fim, a agenda do seminário. Então a gente vai ter um painel falando de soluções tecnológicas da química para o setor de óleo e gás, com a moderação do coordenador, do Rafael ele Queiroz então nós vamos ter Oxiteno, Clarence, Solve, Petrobras uh, e o RCGI, que nós, nós comentamos, no um segundo painel, desafios da biotecnologia industrial, o Paulo Coutinho vai ser o moderador, a gente vai ter Solveig, ABBI, CAS e Amilis, também no painel. Um terceiro painel, setor químico e indústria 4.0, que eu mencionei que haveria, a VDI, BASF, Ecolab, Dechema e a IBM, como o Fernando já tinha adiantado, e o último painel, que fala de Venture Capital como um mecanismo de fomento à inovação, com a minha moderação, a gente vai ter a BV Cap em si de BASF e duas startups, Auxílio Ambiental e iSystems. Obrigado. Muito bom. Nesse painel que vocês falaram com né, a é nesse. Não, aí, na verdade a gente tem espaço para quatro palestras que eram contrapartidas para os nossos patrocinadores. Diamante, que era a quarta mais alta. A gente tem dois patrocinadores de diamante. Que pegaram então dois espaços. Ficaram dois espaços vagos, que um vai ser a ANPEI, que vai estar falando um pouco mais sobre a regulamentação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a tem um trabalho tem um grupo de trabalho específico para isso, então a gente vai estar dando uma atualizada, discutindo um pouco melhor como está. E a gente tem um outro espaço que aí eu já vim começando falando há algum tempo, que a gente vai, vai estar cedendo para a Embrapa e está apresentando lá. E... Mas é, é nesse seminário? É nesse seminário, só que não é dentro desses painéis, é porque ah, não, a gente tem. É, antes dos painéis a gente tem uma palestra e no encerramento a gente tem outra palestra. Mas dá para fazer um modelo de trazer habilidades unidades, traz algumas empresas, fizeram Não Acho que aí fica a cargo de vocês pensar qual vai ser a melhor maneira. para. Ok? Nós estamos um minuto apresentados. Uh, agora teríamos uma interrupção, um break e antes da palestra seguinte vai ser do Eduardo. Uh, não sei se alguém quer dizer alguma coisa agora antes de sairmos ou vamos tomar um café olha, eu acho que tem, tem dois assuntos que a gente precisa deixar notado que é o seguinte a, a FAPESP quer fazer um centro centro de esse, esse termo centro de centro de pesquisa FAPESP ou centro de engenharia que eles estão chamando agora é um, é um termo virtual eu não vai construir um prédio é assim, um uma organização de financiamento, de fomento. Eles estão querendo fazer, algum 1ª Indústria 4.0 lançaram uma chamada, um call para empresas interessadas em se associar com instituições para fazer esse centro. É uma oportunidade para as empresas manifestar a FAPESP, que elas têm interesse em ter o financiamento para FAPESP para fazer o um centro com uma programação definida pela empresa. Eu ainda não sei como vai ser a, a avaliação das propostas Eu tenho eu sou do conselho da FAPESP também E tenho insistido de que Você pegar uma empresa, ligar com a FAPESP Depois abrir um call onde cada pesquisador Propõe o que ele está pensando Não funciona E eu tenho sido muito é, é, Questionado Por que não funciona Porque no final recebe um relatório e as coisas são desintegradas né? Agora, num centro E uma visão mais integrada De quem faz o que Uma proposta já amarrada pode dar certo, e ela abriu dessa vez essa possibilidade, então em 4.0 química é, com instituições e empresas já interessadas, dá para submeter isso e se não me engano vai até o final de junho essa é né? é pelo menos uma manifestação de interesse Aí, entrar no site da FAPESP Bom, dentro dessa ideia, nós não temos tido muitas boas experiências com projetos pré-competitivos certo? Nós estamos tratando de um assunto que evolui rapidamente, mas que tem muitos aspectos de novidade. Pela própria pergunta que você colocou em relação ao setor clínico e no centro de processos. Se permite também a participação de instituições. Isso me sugere que talvez haveria espaço para que a biquíni. Né? É fácil arrumar serviço para os outros. <risos> e a Bikin, a, a Comissão de Tecnologia, realmente elaborasse projetos de interesse mais abrangente, pré-competitivos, para concorrer. Isso, Isso tá legal. Bom, aliás, é legal. Parece. Aliás, quando é, o Paulo fala as instituições têm que levar um projeto que possa ser de interesse da empresa, porque a empresa não tem essa capacidade, mas as instituições também não têm. Na verdade, esse é o X da questão. Quem tem a capacidade de bolar um projeto que pode ser revolucionário em termos de inovação numa empresa? É, na nossa visão, pelo menos na minha experiência, a empresa tem que saber o caminho que ela tem que seguir, ela tem que ter o um roadmap, e ela fala, eu tenho gaps de competência que eu vou te buscar fora. E aí eu, eu monto o meu caminho. Mas quem está lidando com o mercado é que tem que saber como que pode inovar. As instituições de pesquisa estão cada vez mais distantes do mercado. e Isso é um problema que a gente enfrenta em todas as áreas. Mas você carreira. falou que tinha duas coisas que a gente precisava anotar, eu sou. Eu fui comunista, comunista da juventude, eu anoto. Você só falou a primeira, FAPESP. Ah, então, é, a FAPESP. Ah, então. A segunda coisa, é, eu acho que é. O, a primeira era a FAPESP, uh, e a segunda era o. Ah, uh, uma pergunta, lembrei. Uma pergunta sobre esse centro de química é, que vocês falaram que já é financiado pela FAPESP, né? Como é que chama verdade, É o serviço? RCGI. Como é que está indo? de gás natural. É, de, gás, de gás, inovação em gás. Inovação, inovação em, gás, em gás. E não. como é que está indo isso? A princípio, muito bem. Eles vieram aqui, o diretor sentiu, apresentou, eles têm mais de, de 20 e poucos projetos. É, tem uma, uma, uma governança específica que é liderada pela Shell, porque na verdade é uma injeção de dinheiro da Shell que da na Está indo muito bem é, é, em termos de governança. De mas e resultado? Assim, não tem R7. Né, né? Esse tem mais de ah, Você está de... nisso, Não, não. Né? Seria bom entender como vai indo isso. Né? A gente tem uma, uma, uma, uma página na internet, mas a gente pode colocar em contato com vocês também, sem problema nenhum. É o próprio professor do Medellín. E a gente vai estar tá fazendo até um workshop, provavelmente, um sim, sim, né? lá no segundo semestre, lá no centro. Eu acho interessante até para... Tá bom. Bom, então já estamos atrasados, já vamos já ficar chatados. O certo é tomar café atrasado. É Não um Mas ó. Oswaldo, eu mandei uma mensagem para o Luiz propondo fazer uma reunião na papel.